assustadora é encontrada na floresta após 16 anos desaparecida. Encosto aparece atrás de um homem. Mulher ressuscita e começa a se alimentar de baratas e vermes do seu túmulo. Jovem possuída pelo demônio faz algo terrível. Fantasma aparece do lado de uma criança e muito mais. Mas antes já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber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 foram em busca da lenda da beber abandonada. A história conta que uma mulher grávida, possuída pelo demônio, correu para dentro da floresta. Ao ser encontrada, ela já estava sem vida, sem roupas e sua barriga vazia, como se já tivessem realizado o parto. Sai, <tos> que a suspeita é que o bebê demônio, 16 anos depois, esteja até hoje na floresta. E lá foram eles em busca de respostas. assalamu alaikum. Sim, a lenda é real. Está Lá está ela, a menina órfã que conseguiu sobreviver na floresta por 16 anos. Promissão: Sai Sini, tidak ingin mengganggu Ela veste as roupas da mãe até hoje. Assalamualaikum. Aqui... Mas... Eu Bang, aqui. Eu estou atau mohon maaf ini mungkin ini bukan penampakan atau hantu No Japão. Na ocasião, vemos um homem filmando uma conversa de forma discreta com seu patrão a fim de conseguir provas para processá-lo. <risos> Durante o bate-papo com seu chefe, tudo estava indo conforme o planejado, até o celular começar a captar um som do além. Foi quando ele descobriu que o seu superior não trabalhava sozinho. Sim, havia algo muito superior com ele. Uma entidade fantasmagórica com um rosto dilacerado que está grudado em seu corpo. De é toda um a história. Mas o que será que aconteceu com seu patrão? Sim, ele foi arrebatado bem diante de seus olhos e ficaram apenas as suas roupas. Um jovem junto de sua equipe se depararam com uma cena estarrecedora. Aguas, aguas, aguas. Baje a luz, bajen a luz, bajen a luz. Mira, mira, mira, mira, mira. mira Aí está alguém. Buenas. Que háça aí? Está descansando? Aí duerme. Yo, yo. Eu, meu amor, eu, meu amor, ira, ira, ira! Uma mulher parece ter retornado à vida em seu túmulo e agora está comendo as baratas e os vermes que estavam sobre seu corpo para limpar o ambiente. está comendo cucaracha, miren! Senhor! Não, não está bem, esta pessoa está mal de la cabecita. Eh? se confiem. Aguas, aguas. Aí está atrás de da de cruz. Está atrás da cruz. Está atrás da cruz. Como se arrastra? Vejam, vejam, vejam, vejam como se arrastra, mi gente. Não está bem, não está bem, não está bem. Foi quando, de repente, ela deixou seu túmulo e foi na direção dos meninos. mira, O que está tomando? O que você está tomando? Ele está tomando água? Não está bem esta pessoa. Passou a noite varrendo o cemitério e depois retornou à cova para dormir. A jovem americana após ser abandonada pelo namorado foi morar com sua irmã, mas ela não está muito bem. Há muita energia negativa exalando de seu corpo. Já Não, tudo está bem. Você está Por que você está sendo um Já não. é mais ela que está ali. Amanhã seguinte, a mãe ligou para assistência funerária. da mãe solteira, Marley deixou seu filho no celular vendo vídeos do YouTube enquanto ela cozinhava sozinha, algo que ela já faz todos os dias sem nem se preocupar. Um certo dia, enquanto revia as imagens do celular, descobriu que seu filho havia feito uma gravação na qual aparece uma pessoa estranha bem ao seu lado. Sozinhos. A mãe comunicou à polícia, checou as imagens das câmeras de segurança, mas nenhuma pista foi encontrada. Então, qual seria a explicação para o que vemos? Eles acreditam que seja o espírito da avó que já faleceu há dois anos.